Entrega, por isso eu não entrego nada. Daci Ribeiro e eu fomos os últimos a sair do Palácio do Planalto, quando o Congresso Nacional fez aquela bandalheia, que foi a declaração do senador Auro Moro Andrade. Não... Governo abandonado. Há ah, sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Dizendo declaro vaga a presidência da república e convocando um substituto e dando o um golpe de Estado, já com o apoio das Forças Armadas. Nós lutamos até o último instante. Nós tentamos ir para Porto Alegre, depois não deu tempo, e nós não tivemos alternativa, e no meio do caminho o presidente João Goulart já se encontrava no Uruguai. De modo que o golpe é uma dessas coisas assim que decretou 50 anos de paralisação no processo democrático do Brasil, na construção das regras e, sobretudo, dos conceitos de termos uma democracia que, gradativamente, ela pudesse ir incluindo crescentemente a população dentro da sociedade humana brasileira. Dando passos para que nós construíssemos em nosso país uma grande sociedade humana, democrática, com direitos, com o povo sem passar fome, com a oportunidade de educação, de saúde, de tudo que é a aspiração do Brasil e do mundo. De modo que nós estamos fazendo essa, esse acompanhamento aí de tudo que hoje se discute e constatar que a grande verdade, a grande aspiração é que nunca mais, nunca mais se tenha ditadura em nosso país.